Olá, eu hoje vou-vos ensinar a fazer um efeito de tumblr na vossa foto um efeito assim mesmo natalício por isso, se vocês quiserem ver, é só continuar a assistir a primeira coisa que nós temos de fazer é editar a nossa foto e colocá-la o mais fria possível ou seja, se vocês usarem um Lightroom, diminuam a temperatura e tentem aproximar todas as cores mais para os azuis se for no base qualquer, vocês podem usar filtros como o A5 ou o HB1, por exemplo mas tentem sempre que a foto fique o mais fria possível como neste caso que a minha foto era um bocado mais quente e transformei-a numa foto com tons mais azulados para dar um ar mais de inverno depois é só exportar e a seguir só vamos precisar de abrir a nossa foto exportada no photoshop e eu já vos vou ensinar como fazer no telemóvel por isso esperem só um bocadinho até ao final deste vídeo no Photoshop o que nós precisamos de fazer é abrir os nossos overlays e estes overlays vocês vão conseguir fazer download no link que está na descrição, por isso não se preocupem Só precisam de colocar por cima de uma camada e nos modos vocês só precisam usar ou o um modo clarear ou o um modo luz indireta e depois vocês só precisam de apagar as partes que vocês não gostam, por exemplo este floco de neve está um bocadinho forte, por isso eu só vou ver qual é a cor do fundo e com o pincel vou passar por cima sobre a parte branca para desaparecer depois é só colocar em luz indireta, diminuir a opacidade e já está agora vou adicionar um bocadinho de buquê e vou adicionar no modo clarear e fica sempre muito bem vocês podem colocar imensas fotos nesta edição basta só colocar sempre a foto debaixo de todos os overlays e ir experimentando e adicionando buquê e soft de neve até a vossa foto ficar exatamente como vocês querem e é tão simples quanto isso. Se vocês não gostarem de alguns flocos de neve na vossa casa, só precisam de ver qual é a cor do fundo e pintar sobre os flocos de neve até desaparecer das zonas em que vocês não gostam e é tão simples quanto isso. Agora no Pixar também é mesmo simples, só precisam de carregar um botão mais, carregar no um botão editar e escolher a vossa foto, neste caso vai ser um retrato meu. Depois é só preciso clicar em adicionar uma nova foto e agora só precisam de escolher um overlay que vocês quiserem eu vou escolher um de flocos de neve agora é só aumentar e ir a mesclar e carregar em tela e depois da borracha vou apagar certas, certas zonas que eu não gosto tanto uh, de ver os flocos de neve e é mesmo muito fácil, é só preciso apagar com a borracha e já está agora vou outra vez adicionar foto e vou adicionar o efeito boquê e vou fazer exatamente a mesma coisa, aumentar um bocado, depois ir a mesclar e carregar em tela e ajustar um bocadinho, ver onde fica melhor e é tão simples quanto isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever e deixar o gosto e vemos no próximo vídeo.